Muita proteína ora pronobis e benefício. Ela combate anemia, apresenta alto valor proteico, age como anti-inflamatório, age como um analgésico, tem capacidade antioxidante, possui ácido fólico na composição, ajuda a diminuir colesterol ruim e controle de diabetes. Até